Olá, belas! Bem-vindo à terceira aula do curso Make Prime. Hoje falaremos do cuidado da pele, o antes e o depois da maquiagem. E por que isso? Ao mesmo tempo que a sua maquiagem irá te deixar deslumbrante, ela literalmente pode acabar com a sua pele se você não tomar os devidos cuidados. Pronta para a aula? Vamos lá? Então, começando, nós vamos usar um gel de limpeza facial, dois em um, que limpa e tonifica. Então, deixa a sua pele umedecida, vai massageando de dentro para fora, todinha essa área aqui, ó, tá? Todinha. Após isso, lavou, secou, nós vamos usar o hidratante, passar um hidratante. Por que primeiro o hidratante antes do protetor? Porque a, o hidratante, ele, a sua pele vai absorver os nutrientes Se você colocar o protetor primeiro, ele vai secar E depois que você passar o hidratante, a pele não vai absorver Então por isso que é importante, ó, passar o hidratante, tá? Primeiro, toda nessa parte Não passar nos olhos, que eu vou explicar quê Tá? Então, passei o meu hidratante, vai aqui, ó até o pescoço, tá? Terminei de passar o hidratante, eu vou passar o protetor solar, tá? Então, na zona T, tá? a mesma coisa, tá? Então, eu vou passando todo o meu rosto, tá? Então, passei todo o meu protetor solar. Finalizei com o rosto, com protetor solar Eu vou cuidar dos lábios Por quê? Para não ficar aquela pelinha solta, sabe? Quando você vai passar o batom, fica aquela pelinha E é importante hidratar Então você pode usar um protetor labial, um bálsamo Ou também uma, um, uma manteiga de cacau, tá? E o importante é hidratar Depois disso, gente... É usar um hidratante para a área dos olhos, que é diferente do rosto. A área dos olhos, ela ela necessita ser hidratada também, é muito importante para prevenir as rugas, sinais, né? Então é super importante também você passar um hidratante apropriado para os olhos, para a área dos olhos. Uma, porque quando você passar o corretivo, a sombra, ele não ficar craquelado, não ficar aquele negócio sabe você passa assim todo craquelado então é importante hidratar também tá e outra dica legal é pelo menos uma vez por dia lavar o rosto com seu sabonete apropriado para evitar espinha acne. então é importante isso também tá bom portanto belas antes de cuidar da maquiagem cuide do seu rosto Antes da maquiagem e depois da maquiagem, se não fizer isso, a maquiagem destruirá o seu rosto, e com o tempo nem a própria maquiagem surtirá mais resultado. Então, para tirar é, a maquiagem do olho, eu vou usar o demaquilante para os olhos, para o rosto, o demaquilante para o rosto, tá? Então, vamos começar tirando o batom. Eu tô com batom nude, então, uma toalhinha. Tá? Eu prefiro tirar com a toalhinha, eu tiro todo o botão, Deixa eu sem, nada, tá? Então, aqui ó, tirei com a toalhinha, eu gosto com a toalhinha que ele tira tudo, ó, né? E toalhinha a gente tem em casa. Depois disso, com a algodão, eu vou passar o demaquilante para olhos tá? Então, já procuro o seu demaquilante. assim ó sempre pra baixo tá e com cuidado assim pra baixo não precisa fazer tanta força e cuidado para tirar os seus cílios tá eu já tenho um pouco e eu descobri vendo na internet gente que leva cinco anos para nascer o cílio quem já tem pouco como eu então vamos tirar com cuidado sempre assim pra baixo não pra cima pra não levar a maquiagem pra cima Então sempre aqui E aqui ó, eu, eu estava com sombra marrom Com um lápis de olho preto Rímel preto Estou com blush em caramelo E o batom nude, tá? Fora o pop também eu já passei abaixo Então depois tira tudinho Aqui assim, ó Tá? Muito importante Nada de dormir com maquiagem, gente Porque envelhece filho. Fora ruga cravos e espinhas, então é importante tirar, tá? Se você tiver com aquela preguiça mesmo, que seja de vez em quando, pode usar um lenço umedecido, sabe aqueles para beber? Também pode usar, tem para rosto, mas também o lenço já resolve, mas o ideal mesmo é tirar com um demaquilante, olha só, já tirei tudo, ó, tá? Terminando de tirar dos olhos, eu vou tirar agora da parte do rosto Usando o demaquilante certo para o rosto Nada de... dos olhos passar no rosto, do rosto passar nos olhos Cada um tem a sua função Tá, então... Tirar aqui do rosto Tirar o blush, o pó, a base, né? Então, E é normal, tá, gente? Ficar meio vermelho porque você tá forçando a pele Então, não... Se assuste e de repente ficar vermelho. A não ser que também, antes de você fazer, faça aquele teste na mão. Pra ver se não dá nenhuma alergia. Se você perceber que tá coçando e ficou muito vermelho por horas. Aí para e procura o seu dermatologista pra ele indicar o melhor produto pra você. Então, também já retirei, tá? Então, após isso, gente, pra ficar bem limpa a minha pele, eu vou lá, lavo o meu rosto e terminando, se for o caso se for aquela maquiagem bem elaborada, bem escura, essa tava mais tranquila, mas uma bem escura, depois disso eu ainda uso esse famoso leite de coluna da vovó, faz efeito, e eu falava da minha avó, mas hoje eu tô usando porque, nossa, ela limpa profundamente os poros, ela tira mesmo, ok? Não terminei. Depois disso, gente, que eu passei tirei toda a maquiagem, lavei o rosto, eu passo um creminho pra hidratar. Eu passo esse daqui, tá? Então, procura um creminho apropriado pra você, pra tua idade, que é super importante. Não vai colocando qualquer coisa. Então, procura um creme pra sua hidratar. idade. Se você tem 20, usa de 20, 30, de 30, 40, 50, 60. É super importante isso. Então, eu usei esse daqui... Passo na área T, né, Usando aqui, assim, espalho aqui também, sempre movimento circular. E ele é anti-sinal também, então, né, anti-sinal, passo aqui, ó, porque eu tenho bastante aqui, então eu passo bem aqui, me levantando assim, ó, e prontinho, a pele cuidadinha. E fica hidratado Então é super importante isso Não deixe mesmo, gente, de cuidar da sua pele Antes da maquiagem, como eu já ensinei E depois da maquiagem Tá certo, gente? E agora, deixe aqui abaixo o seu comentário E me diga o que achou dessa aula Tá certo? Beijo e tchau, tchau